Olha, acima de tudo vindo do baixo, que é sempre muito bom, não é? Porque o baixo traz-nos sempre muito conhecimento e esta forma e este nicho, digamos, de mercado que ele foi descobrir agora neste, neste, com este livro, todos estes termos que é importante e alguns nós sabemos no dia-a-dia, -dia, mas que depois percebemos que não sabemos tudo e que por vezes estamos a procurar termos, nem sempre estamos certos sobre os termos e portanto eu acho que o Vasto trouxe esta compilação que faz falta ao mercado e portanto acho que vai ser um livro que vai ter muita aceitação e é um livro muito prático, é quase como se fosse um guia que andasse todos os dias connosco de consulta rápida, não é aquele livro que tem que ter uma sequência, eu posso zigue-zaguear Uh, no livro, um, que estou sempre ao e, portanto, tem é sempre uma, uma estrutura. Portanto, eu acho que veio comatar uh, uma necessidade do mercado e faz todo sentido. E vindo do Vasco, uh, é espetacular.